a ideia do Partido Imperial tá pro o Brasil. Não, eu não, eu, eu tava de carona. É, mas é, tava, é, tava, eu, eu não tava nessa, né? seguida. É, eu não tava nessa. Bom, é, bom vamos lá então. É... O negócio é o seguinte, viu? a casa está caindo. A casa está caindo porque esse ano de 2012, se o mundo não acabar, os caras querem acabar com a internet. Porque existem quatro arenas bem claras, onde estão acontecendo os ataques à liberdade da rede, que são a arena técnica, a arena legal, a arena com, com, é, comportamental e a arena de governança. Então são todos os ataques que estão acontecendo todos ao mesmo tempo e, e, e é difícil da gente é, segurar essas ondas, essa onda toda se não se dividir e se não atacar em todos diferentes. Por sorte, por exemplo, é, os ataques de governança, eles, de certa forma, são estão sendo resolvidos em essência pelo CGI, mas a gente precisa também ajudar o CGI, a gente precisa entender o que é o CGI e a importância do CGI no contexto nacional e no contexto da internet brasileira. Os ataques de governança podem, é, existem contra o CGI também no Brasil e contra a, a internet de uma forma global. Ou seja, esses são ataques que a Anatel, por exemplo, está querendo... É, acabar com o CGI, vamos dizer assim. A Ministério de Comunicações já hum, ventilou essa, essa possibilidade, deu a entender o discurso do, do, do secretário na abertura do fórum de que eles querem simplesmente acabar com o CGI. Uh, isso seria é trágico para a internet brasileira é porque a gente não teria uma instituição multi-stakeholder, ou seja, multissetorial para defender os interesses da sociedade. Seria só o governo, e o governo do jeito que está, meu amigo, está ferrado. Aliás, a gente a está numa situação meio política muito ruim, porque nós estamos com um governo aí que não sei quem é essa mulher. Eu pensei que a Dilma era do PT, mas ela acho que ela é do PSDB e veio disfarçada na... Eu acho que nem o PSDB, ela deve ser o partido mais, mais, mais extrema-direita ainda, radicalmente a direita. Porque não há mais diálogo, depende do governo anterior, não há mais diálogo. E as políticas de cultura digital do governo atual são porra, desastrosas. Para começar com a Ana de Holanda, né? a Ana de Mesquetã, que, te, que te sinalizou, tirando o selo cliente do do blog da, da cultura, sentou em cima da reforma da lei de para não, não, não, não seguir, mudou ela para atender os interesses do ECAD e ela está intangível, por incrível que pareça, o ECAD foi condenado para definir que tem que abrir o processo, foi considerado criminoso na, na CPI da do recado no Senado e lá está a Ana de Holanda, continua aí firme e forte aí na, na, no Ministério da Cultura. O Paulo Bernardo, ele não é ministro das comunicações, ele é ministro das teles, é diferente, porque ele está lá só para defender o interesse das, tele, das empresas de telecomunicação, parece até que ele vai ter um emprego quando deixar o mandato, né, quem sabe. Eu, eu não duvido nada que de repente em 2014 nós tenhamos aí o diretor da TIM, da OI, da Vivo, o senhor Paulo Bernardo, porque... Ele, ele, já, ele, ele, ele é, foi o Ministério das Comunicações, provavelmente, que colocou aquele conforme regulamentação no marco civil na questão da neutralidade, porque eles estavam querendo regulamentar em cima disso. E o Ministério das Comunicações também está é, por trás desse movimento é na, da Anatel, porque é na, a Anatel é subordinada, é ao assim estão E também é, me preocupa porque o parecer do Brasil na questão da, da UIT, que vai mudar a, a regulamentação que também pode fazer o mesmo, ou seja, a, dentro das propostas da OIT na ONU, é a de centralizar a governança da internet debaixo da OIT, ou seja, acabar com a questão de governança da internet sem centralizar todas na ONU, ou seja, centralizar todas nos Estados Unidos, né? porque quem manda na ONU é os Estados Unidos. Então isso são questões muito perigosas e o parecer do Brasil nessa questão, se ele é favorável ou não favorável, vai ser dado pelo MRE, com a consultoria... Do Minicom, ou seja, o Minicom tem que dizer para o MRE é qual é a porção do Brasil. Você já sabe qual é a porção do Minicom vai dar. Então, nesse ponto todo, a gente tem que fazer o quê? Se unir, fazer um barulho do cacete e ficar em cima dos parlamentares. Porque os caras estão... está é, tudo dominado. Assim né? Assim como o Minicom está aparelhado pelas teles, o das comunicações está aparelhado pelo ECAD. Uh, a Arena Comportamental é questão da gente usar, ensinar as pessoas a usarem da web sem que se fiquem prisioneiras. Ou seja, a pessoa ela tem uma tendência de ser auto aprisionada. Ou seja, de, de participar de jardins murados com o Facebook, o, o sociais. Eu participo, mas tem gente que só participa daquilo, acha que aquilo ali é a internet. E esse é um erro recorrente, tá certo? Outro problema também é a questão do, do celular. Você usa o celular e a tendência de aumentar o acesso mobile é grande. Só que o acesso mobile ele tem um modelo de negócio diferente é, do, do modelo tradicional da internet, ou seja, eles tem um negócio próprio e cobram diferenciado por tipo de pacote de dados, de banda, enfim. Ou seja, eles quebram a neutralidade descaradamente. E a tendência é que, parece que em 2015, é de 76% do acesso brasileiro seja de mobile. E se isso acontecer, os caras vão dizer assim: ó, é, a maioria dos acessos é que manda, então vamos quebrar essa porra aí, isso se não acontecer antes desse ano ainda, né às vezes eu torço para que o mundo acabe realmente 21 de dezembro, às vezes a coisa tá ficando tão ruim que eu penso nisso, mas aí, é, no cenário político, nós tínhamos antigamente, assim, era uma vez, um tempo atrás na história, existia direita, esquerda e centro. Agora não, nós temos direita, mais a direita e mais ainda a direita. Eu fui até para a direita aqui, saí do ponto aqui para mostrar o quão direita é. Então nós temos... Pode acabar. Mas... Bom, você vai cortar isso, pode Não tem problema. Vai ser uma edição aí. Sem edição, vai direto. É... Então, quer dizer, nós temos a necessidade de ter... É representação política à esquerda uma representação política inovadora por que que acontece nós vivemos num um, um mundo onde temos o rugido dos dinossauros no poder e a sociedade digamos assim é, suportando isso tudo é, viu um artigo muito interessante de um camarada que era um poeta, um poeta espanhol em que ele falava que nós não devemos tratar esses caras como dinossauros ou como como inimigos, ditadores, e sim como um bobo com Alzheimer. Porque os caras simplesmente não adianta você explicar para um Paulo Bernardo da vida ou uma Dilma da vida é, qual é a importância estratégica para o país, qual é a importância econômica, qual é a importância social da internet. O que eles não vão entender. Para eles a internet é o seguinte, é coisinha de adolescente, é brinquedinho de adolescente, ou é uma alternativa para a TV a cabo. Você pode que TV a cabo ou acessar a internet. Eles não conseguem enxergar a internet como um poder é, estratégico. Eles não conseguem enxergar a internet como foi definido agora pela pesquisa do BCG, que é o Boston Consulting Group, eles fizeram a pesquisa em cima do G20 e, e na média geral do G20 a internet representa 4,2% do PIB. E isso é a economia produzida na rede. Não é, uma, não é o comércio eletrônico pela rede, não. Não é a venda de si é a economia que a rede pro, gira, produz. No Brasil é esse índice é um pouco menor, é 2,2%, mas é significativo. É muito dinheiro. Então quer dizer, é, para tratar desse discurso, esse discurso de natalina que os caras têm, tem que ter uma, uma, uma, uma, uma, mentes inovadoras. Você tem que ter mentes novas no parlamento, tá certo? Eu acho que tem que quebrar aquele conceito é, original de organizações, partidos porque antigamente você tinha. Organizações sociais, coletivos, sindicatos, que representavam os interesses individuais porque você não tinha uma internet que te permite essa mobilização e desmobilização rapidamente. Tá certo? O partido político, no sentido que as coisas estão indo, é capaz de entrar em extinção ou conceito de partido como ele é hoje. Tá certo? E eu acho que o um partido jovem como o um partido pirata, ele cai perfeitamente nessa necessidade que nós temos no país, ou seja, de um partido com mentes novas, que contraponham os ovos com Alzheimer, mas que façam isso de uma forma que seja inteligível, para menos para a parte da sociedade. Um partido que pense, é, tinha pensamentos com um ideário um, um, um esquerdista, mas que também pense, ah, digamos assim, em questões econômicas, porque é uma coisa muito importante para o país. E eu, eu, eu, é estranho falar isso de um partido pirata, porque subentende que o partido pirata é o partido que quer legalizar a pirataria, a droga, enfim, tudo. É o um partido que libera geral. O pirata, há muito tempo que não tem. A gente ainda tem alguns piratas em alto mar, eu acredito que tem alguns na Bahia de Guanabara, né, uns caras em lanche e tal. Esses são os piratas. Ah, eu, essa, essa, essa metáfora, essa. essa essa fábula da pirataria em rede, de que a pirataria prejudica a indústria, e prejudica a cultura, como a ministra Dana Helena falou que a, a internet vai acabar com a cultura, por isso ela quer acabar com a internet antes disso, né? Exatamente. É, isso é fábula, isso é se você fizer uma, uma, esses números de piratarias que são divulgados são totalmente é, falsos ou ou, ou infundados. Ou, focar, ou, ou são com, com uma amostragem muito pequena ou muito específica. A Fundação Leitura Vargas tem um, um, dois textos a respeito disso, em que eles foram lá atrás das, das fontes e descobriram que os números de desemprego, todos eram, eram números que não tinham nada a ver, foram chutados. E alguns realmente chutados. O cara chutou um número e colou, e a imprensa repercute porque interessa ela. E a pirataria ela, ela não é do mal, se a gente tem aí exemplo Tropa de Elite, que os caras querem esquecer, que foi vazado o filme antes de... E, e mesmo assim foi um sucesso de bilheteria, né, mas por outro lado ele também foi um sucesso maior por quê? porque ele foi compartilhado na rede, então todo mundo tinha acesso na rede, então você não tinha, como tradicionalmente o mercado, por exemplo, funciona, que é um filme lançado e vai um especialista e faz uma crítica e aí as pessoas, muitas pessoas vão com base na crítica do cara, e o cara pode não ter o mesmo alinhamento que você. E aí você tem o caso do Mega Pilot aí, recentemente, que ficou latente a intenção da, da marca autoral, que era de, de impedir que o King com criasse esse sistema de compartilhamento de música que ele quer fazer agora, onde ele vai pagar para o músico 90%. E ele vai ficar só com 10%. Ou seja, ele vai inverter a, a lógica da gravadora, que paga 10% e fica com 90%. Porque a, essas empresas antigas, modelos antigos de negócios, elas acreditam que, que ainda podem perpetuar isso. Porque eles estão começando a perceber que eles estão sendo é, obsoletos. Se na internet tornou o atravessador um cara obsoleto. Você não precisa mais da, da, da gravadora ou da editora para publicar uma música, um livro, por exemplo. E você hoje tem condições também de produzir vídeos excelentes, o é, custo é efetivamente muito baixo. E a, a, a, a cultura digital é essencialmente a cultura do machado. Ou seja, toda, é, se você não tem uma cultura livre, uma cultura com licenças livres para você trabalhar e conseguir é, produzir em cima disso, você não tem uma construção cognitiva. E a essência da rede é exatamente isso é essa construção cognitiva de conhecimento que Pierre Lévy sistematizou como sendo inteligência coletiva. Então você também tem uma construção coletiva de cultura, né gente? Você vê já que acontece. Às vezes aparece um vídeo que vira hit, aí logo, logo o cara pega aquele vídeo e transforma aquele vídeo num clipe de música, e aí faz uma versão. Você vê que qualquer ritmo, qualquer clipe vira, vira hit. isso é, é, é a essência da cultura digital. Isso é uma, uma das questões importantes da cultura digital. Essa cultura da apropriação, da reapropriação, isso não pode ser chamado de pirataria. Então eu acho que a questão do Partido Pirata é, é, é importante, porque ele é controverso. Ele é controverso não, ele é irreverente né? no, no seu nome, ele é irreverente na, na, no, no conceito, mas ele é, muito mais, ele é perfeitamente aderente a essa geração digital, é esse momento importante e inovador que para Falei para caralho. Ótimo, <risos> ótimo. ótimo. <risos> é é a, um, a fazer um. Um documentário. <risos> coisa um documentário. Eu, eu...